E vamos acabar de concretizar agora essa semana. O Advance Car está vindo com o plano empresarial. Você que está ouvindo esse, esse vídeo aqui, ouvindo o meu comunicado, ah, fale para o seu patrão, fale na sua empresa, que o Advance Car agora tem o um plano empresarial, tanto individual como familiar. Então, se você adquirir o plano pela sua empresa, você vai ter a carteirinha também, e você vai poder se beneficiar do desconto no comércio parceiro. Comércio parceiro, nós temos aqui o posto inicial, nosso parceiro. Qual que é a vantagem, o benefício que você vai ter? Você abastecendo lá, você terá 5 centavos de desconto no etanol, no álcool, e 10 centavos na gasolina. Faculdade em Anguera, você, você, seu filho, sua esposa o membro da família, terá de 15% a 40% de desconto nas mensalidades, gente. Se o curso durar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, você vai ter esse desconto até o término do, do curso. Fechamos parceria também com a Droga Farma do Darcy, a farmácia do Darcy, aonde ele entrou com a gente, conversou com a gente, ele achou a ideia bacana, e você comprando lá leite, fralda, remédio para pressão, Remédio controlado, o Darcy vai dar de 15% a 47% de desconto. Lá ele tem a tabela, você vai saber lá na hora. Então vamos supor assim, se você tem uma compra de 100 reais e você tem um desconto de 47 reais você vai pagar 53 reais Só aí, nessa compra, o plano de R$24,90, só que para empresarial, sai um pouco mais barato, você já paga a mensalidade, ainda sobra dinheiro. Talvez até para pôr gasolina no carro, você ainda vai ter desconto ainda. Então a novidade que está vindo é o plano empresarial. Nós vamos estar fazendo vídeo, falando, divulgando. tá A gente vai, vai estar sempre trazendo informação e novidade para vocês. Onde...